A gente, fica com pressa, tem, as pesadas, tem, tem que comprar, tem ar pesado, tem steel frame. Faltou só botar uma viga de madeira em algum lugar. O forro de madeira. Ah, o forro é todo de madeira? De madeira. Aí, então. Foi isso aí. só eu falar. <risos> a gente vai deixar no USB e depois ele entra com o Tomaru. Que legal, hein? Pô, mas vai ficar bonita, né? Eu falei pra ele: isso aqui tudo vai ficar vidro depois. É, é aí tem que ser, ser metálico mesmo que ser metade, porque né? aí é muito, bom um livre mesmo, cara. É, é muito sistema, cara. Não, é muito é. sistema. Ah, mas é legal assim, eu acho que esses desafios assim, até a gente misturar os sistemas, sim, sim. né? É bem legal mesmo. Pô, e tá com o pé direito grande. É. Nossa. Ficou legal, É uma sala única, né? É, isso aí. Lá nos fundos é o que? É a cozinha, né? Cozinha. Cozinha, eu vou ser serviço aqui, eu Uhum. Então a gente fez uma sala de TV aqui, ela é pra dentro. Aqui. Ah, você tá escondido, você não é, tá, é tá vendo a gente É, aqui tem uma sala de TV. A Eu Ah, a não pode escrever. Ah, gente, que interessante! Ela vai ser vestida de madeira, que vai ser tipo um piso de shopping, um cimento polido, uma coisa polida. Uhum. E aí aqui vai ser madeira, vai ter uma descida aqui, a gente vai botar a televisão mais baixa, vai ter um sofazão. Cara, que legal! Aí vai ser um... ah, ah, jantar tá, também. Gente, muito legal o design, hein? Legal. Muito legal mesmo que ficou. Bem diferente mesmo. tem é um amigo meu que, que também tá acostumado com o quadro rolando. Geralmente quem faz, tipo, muito novo acaba ou errando ou acertando muito. Aham. Uh -huh. Eles acho que vocês foram mais porque eu tá. Ah, meu Deus. Não, <risos> mas, Não, mas tá, bem, tá bem legal mesmo. E eu acho que o conceito assim, dela aberta Faz total diferença, faz total diferença mesmo. Sim. E vocês vão morar aqui depois? Sim. Importante. A gente mora aqui duas ruas aqui atrás, a gente vendeu ah, a casa tá e aí começou a construir aqui. Ah. E daí por isso que a gente meio que foi correndo, assim, pra. Até falando um dos motivos de eu ter escolhido o, ah, o é... método construtivo foi pelo tempo. Pelo, né? pelo tempo? Sim, sim. Ah, então... não, gente, uma casa dessa de alvenaria dura uns dois anos, fácil. Óbvio. É, mas uma, uma equipe só, assim, uns dois anos. É. E o lugar que vem todo dia aqui, né? Quem? O Léo, o Léo todo dia que ah, ele Ah, mas ele mora aqui do lado, de... lá, é, né? Não... Não, é, mas vindo. ele... <risos> o Kainy <risos> levou Felvinha no começo de, de bermuda, de, de, de, de, quase de pijama, de bicicleta. Pijama, ah, de bicicleta. É? Era... Oh, meu Deus, meu Deus. <risos> então, e, e, e assim, cobrando muito, sei, qualidades. O Léo, ele é, só é, tem. Ah, mas, mas... Que... pode falar, o melhor cliente é ele. É, concorre, sim. Motiva, né? Porque que a pior coisa é aquele cliente que chega depois de um mês. Poxa, mas era assim? Eu achei que ia ser diferente. Eu ficava pra morrer. <risos> não, a gente tem que chegar junto, já porque a gente, eu, eu, assim, eu, a gente conhece a casa toda. sei assim, onde tem cada ponto das coisas é, aqui. Aham, uh -huh. né? vocês então, acabaram bem aqui tudo. É, a gente está acostumado com a obra também, uhum. não sou da área, mas a gente entende um pouquinho também. Então, uh -huh. É legal, a gente conhece bastante. Aqui vai ser deck, e aqui tem um paisagismo legal também, quem fez essa parte aqui foi landscape. Uh -huh. Aham. Eles são muito bons, fazem só criatura do exterior, e tudo. Então projetaram a piscina, a hidro, a, O terreno ele era, tinha uma, um desnível uh -huh. e aí eles. Mataram o um desnível Entendi. e aí colocaram essa área de serviço com sauna. e vão uh -huh. um cobolô aqui na frente. Tá? Ah, ih, que legal! É, e aí eles queriam cobogô. esconder essa, essa parte aqui de quem está na sala. Colocaram uh -huh. um cobolô aqui, vai ter umas palmeiras, alguma coisa aqui também. Aham. Uh -huh. Ali vai ser uma churrasqueira. Gente, agora fizeram um milagre né, no terreno? Pois é, né? É, assim, na verdade, a gente, a gente aqui tinha uma, uma outra história, quando, quando a gente comprou esse terreno, ele era uma casinha de fundos, que era tipo de festa. Ah. Você chegou aqui, vira aqui vê, antes? Vê. Você vê? Ah, você é acordou de demolição, né? Vê. E aí era tudo um gramadão. Aí entrou a pandemia, as crianças ficaram, tipo, a gente veio pra cá, a gente... nossa casa é menor que essa, uh -huh. e aí a gente começou a ficar aqui no gramadão com as crianças. Uh -huh. E a gente já tinha feito um projeto tradicional, tipo casa grande na frente, piscinas para se comer atrás. Sei, sei, sei. Aquele bem tradicional é, mesmo. É. Bonito, todo. Então, uhum. A gente pagou o arquiteto, fez o estrutural, a instalação, Sim. aprovação na prefeitura, tudo feito. Aí a gente, pô, cara, entrou a pandemia, vamos esperar um pouquinho. Começamos a curtir, curtir a casa. Aí a gente pensou, cara, vamos fazer do zero. Tipo, eu quero um projeto que a gente tem espaço para correr. Ah, aí isso é mudou. bacana. E, e vocês têm criança? Tenho duas crianças, uma de é. seis e uma de quatro. É, bem criança mesmo. É, são bem <risos> finos, mas toca o terror. Tá e bom. aí a, a ideia era essa: a gente queria um, um lugar que a gente não. Porque quando a gente estava aqui, na, na época era tudo gramado, a gente via um gramadão e as crianças se uh -huh. loucamente. E a gente quis mudar isso. Aí, aí manteve essa ideia original, vamos manter a nossa casa no fundo e a gente tem é, espaço para elas brincarem. É, a gente pagou o arquiteto, falou, cara, aí eu chamei a arquitetura, que são os arquitetos trabalhando pra gente já, já há algum tempo com outras coisas. Uhum. Mas aí a gente fez assim, foi bem... que na primeira reunião foi, o cara, o desenho que eu quero isso aqui. A gente deu tipo né? um uh -huh. é desenho tipo <risos> Liemaia, né? Aham. desenho. Aquele rabisco. É, é, não, tem, ter o Harnap e depois eu fiz um outro lá no, no, no tablet, lá pra elas. Aí uh -huh. eu sei o que eu quero? Quero assim, cozinha aqui ali. Aí depois elas foram transformando isso em realidade, né? Em realidade. Aí depois veio o, o Caio e ajudou a botar isso aí em prática também. Foi, foi bem bacana. Né? Mas assim, os, input, os inputs foram muito nossos, assim, é, o cara bom, assim, tipo, depois você vai ver o segundo andar, tem uhum. o cara boy, em tudo quanto é lugar. É muito participativo. Muito é, A gente é gosta a bastante, a é mulher é, é entende bastante também. E você já bastante. conhecia um frame ou não? Como é que foi isso? Já, já conhecia porque tem amigos são engenheiros, arquitetos, uhum. e eles falaram, cara, quando eu comecei a fazer o projeto dessa casa, ele falou, pô, tem esse método, tem esse método. Uhum. Ele me apresentou pode fazer lá nos Estados Unidos. Ele já... Faz mais assim, mais assado, faz outro frame. Aí comecei a entender um pouquinho. Uh -huh. Achei que era legal arriscar. Né? Acho que é a primeira casa no bairro aqui que tem frame, eu acho. Por não ter também essa questão de, de né, tanta água, cimento, essas coisas também. Foi uma obra mais seca, achei que foi bacana também. Né? É, é o... A gente acabou o tendo. É obra, né? Concreto, é. e... Não, que teve bastante coisa misturada, é. né? Mas... E, e também foi legal que a gente teve uma equipe só focada na casa e uma equipe focada na parte externa, na estrutural, na parte bruta, né? de, de, uhum. de, de, de, de tradicional. Isso ajudou também a dar celeridade, né? Senão a gente ia ter a, com a casa pronta depois começar a olhar aqui, né? Vem cá, vem cá. Tá. A Renata é a nossa arquiteta que deu vida à nossa ideia aqui. Você que fez o projeto todo? Sim, fez isso. Gente, ela que Ela que botou isso pra funcionar. E Sim. você já tinha projetado para ir Não primeira vez, isso. primeira vez. Eu gente. que encorrei isso ela abaixo do da Ah, porta. é? <risos> e como ah, é, que é que foi o super assim? A gente, às vezes, dá uns um tropeços assim, mas o resultado final eu acho, eu acho que a gente ficou compatibilização, né? Isso, exatamente. Foi compatibilização. É. Mas eu acho que por de, agora é... que você é, vê assim, é. na, na real, acho que é mais fácil, não é não? De passar a instalação, essas coisas? Ah, sim. Com certeza. Inclusive, todas as mudanças depois, eu acho que qualquer problema que eles tiverem também, isso é assim, muito mais simples. Pô, é, não, isso aí, manutenção, eu acho que não tem... Gente, <risos> não tem preço, assim. É, a, gente, a gente sofreu muito, porque quando a gente começou a fazer os, os cálculos, né, foi, a, as pessoas que também estavam fazendo, não estavam acostumadas a projetar hidráulica elétrica com... Aham. Uhum. Que é então, um, um, um, um, um, um frame, né? Sim, é. sim. Então, por exemplo, esse é um ponto que poderia ter melhorado. A gente já podia ter feito isso, né? Passado pro Gustavo e de repente o Gustavo já ter deixado o coração da maneira correta. Ah, então. isso. Deixar os de corações, né? Um, um pouquinho isso, depois. Isso, chegou. De tipo, Entendi. É, porque a gente também fez tudo muito correndo. Etapas meio que atropelando essa parte realmente. É, foi um, é. uma falta de experiência aí nesse realmente de tempo, aí. material eu, e tempo. Que foi todo é novo. porque eu fui apertando muitas <risos> vezes. <de hoje. risos> Não, você tava tá sem casa, cara mas assim, mas foi legal, foi uma obra, foi uma obra bacana, assim. não e que é legal é que a gente, eu pelo menos, vejo muito arquiteto falando assim, ai, ah, mas eu fico medo de fazer de chufra e me limitar a minha criatividade, me li limitar o projeto, o processo. E aqui tá tudo misturado, né? Da proveita não é limitou bom. tanto assim, não. É. <risos> não, essa foi bacana, né? Porque assim, e, e várias, algumas mudanças pequenas durante a obra a gente conseguiu fazer muito bem, né, Léo? Até a, a questão da marquise ali que você viu Sim. na entrada. Não, aquela marquise tá Mas ela não era pra ter acesso. Ela passou. Ela, ah, não era ela pra Ela teve ter recurso acesso? Depois, da, depois de já pronta no local. A gente fez um recurso é extra. Na... A gente, ela era fechada, eu era uma fechada. Era fechada. E aí a ah. Andréia, pô, ela, quando ela foi no, no na cobertura, ela falou, cara, eu preciso, dessa, eu preciso dessa varanda aqui, eu quero essa varanda de presente. Eu falei, cara... Não, vamos. botar uns móveis ali vai ficar bonito. Né? A, é. O pai já fica até nervoso, porque <risos> vai. Vai ficar uma floreira na ponta. Uma floreira na ponta. Não, quer não é, é pra vai ter, ter esse. Ah, vai ter a floreira Gostar, na ponta? É. Mas aí a gente comprou um tijolo, é, aquele tijolo que é mais. É o Cical é. ali, né? O cical. É. E aí vai ficar... Quer dizer, tem tijolo na ponta. É... Eu, realmente. É. Mas foi é a ideia não André não eu não faço questão, só que você pode fazer o que você quiser. Essa varanda eu preciso ter. Eu, depois, a vista é bonita. E você faz eu... projeto há muito tem... tempo, Sidencial? assim? A vista Gente... E nunca tinha feito de estilo? Não. Primeira vez. Agora já pode e falar. É ótimo. Botar é, você... no portfólio, você... né? Exatamente. exatamente. Não, e o mais legal até tá é uma obra que deu certo, né? Isso é muito legal. A gente vai aprendendo muito, né? Vai tempo todo. E o bizu, assim, de projeto? Qual é o detalhe, assim, que é, que é o chão, assim, do projeto? Que você acha que tá chamando mais assim? É a marquise lá na frente? Olha, tem essa questão da marquise na frente. Eu acho que essa coisa da, da casa tá abraçando, né, a, a área, essa área comum aqui. Uhum. Eu acho que é, foi um dos grandes uhum. pontos. É e a, essa integração geral da casa, né? Na verdade, é, é a preocupação da gente conseguir integrar a casa inteira, uhum. né? É, com a parte de fora, para eles realmente estarem junto o tempo todo e unir isso a questão da arquitetura, né? Dar um visual é. legal para tudo isso. Eles estão puxando para um viés meio de sustentabilidade, assim, bem legal, né? É, exatamente. exatamente. Né? Com Clara Boy lá em cima, que ele falou. Muita iluminação muito natural, iluminação. A Clara Boy. Todos os grandes vãos aqui. Né, O pé direito alto. O pé direito alto, exatamente. Quer dizer, ela tá muito, vai, tá muito bem ventilada, né? Todos os vãos não estão muito abertos. Aham, né? uh -huh. E fora, enfim, essa coisa toda da, da energia solar, enfim, tudo que, que é invisível, né? Mas uhum. que vai ajudar muito eles no não, dia a Não, o dia Steel dia. Frame também depois vira invisibilidade, né? A pessoa esquece é, que total foi. tal. <risos> Ai, que legal, bacana, viu? Vamos dar o nosso tour aqui, conhecer. É. E olha, Tem duas, tem uma aqui, tem uma aqui. e uma ali eu adorei que tá com vaga performance em tudo. É. Sinal, que essa placa daqui é fenomenal, porque ela tem resistência pontual, né?